Será que eu tinha que pular? Uhum. Peraí, jogo! Onde é que eu tô? Calma uhum. tio! Carne! Uhum. Quer é carne? Quem que é carne? Jogo! Uhum. Onde que eu me escondo? O cara que é carne, tio! Vá tomar no canão, tô no canão! Rapaziada, salvou. Ah, salvou. Agora eu sou o mestre. <risos> Beleza, temos três baterias. Mais ou menos duas, porque uma já acabou. Sim. Beleza, tem o caminho dos machos. Uhum. E tem o caminho das feministas. Rapaziada, vamos ver essas feministas aí, tio. Vamos lá ver qual é que é. Ô, oh, fechou fechou. tá fechado, hein. Rapaziada, olha aí. Esses feministas me cadeado o negócio, hein. Beleza. Já que elas fecharam, vamos no caminho dos machos, então. Vamos ver qual é que é. Ó, oh, ó. Oh. Ô, Jogo, é macho mesmo, hein. Nossa senhora. Pera aí, tio. O cara choveu igual o Benjamin. Ah! Rapaziada, o, o Gordiógenes vai estar tá aqui, tio. Ô, oh, meu, tô sentindo a presença, hein? Ó, oh, essa água aqui, tio. 18 leptospirose e outros tipos de contaminações. Rapaziada, vamos lá uma pomba voadora aqui? Ó, oh, é um paninho, hein? parece uma pomba explicando o um negócio ali. Rapaziada, tá, tá rolando uns um barulhos cabulosos. O Caverninha tá tranquilão. Tá, tá tranquilão. Tio. Eu tô trocando a bateria, tô tranquilo aí, tô tranquilo, calma, peraí, tô dando pra trás, hein? Rapaz, eu tava trocando a bateria, o que os caras chega nem respeita, beleza, ô meu, vou ter que agachar de novo ali, jogo, Uh, vou agachar então, tio, nice. rapaziada, o túnel é grande agora, vamos, vamos esperar tio, economizar cada segundo da batereca as contas, ó, oh. Parada gigante, jogo Rapaziada Você tá, tá comendo um biscoitinho aí? Espero que você esteja comendo um biscoitinho legal, hein Com suco de morango com baunilha ah. Beleza, rapaziada Onde é que nós estamos agora, tio? Nos Estados Unidos Tranquilo Vamos passar por baixo aqui Será que vai rolar uma bateria aqui? Olha aí, jogo É esse aí, tio Ai, meu Deus do céu tem como subir aqui? Subimos, tio, subimos. Já estamos em cima. Ó, tem aquela porta lock que não abria. Acho que era ela, hein? Tiago! Seu né, aqui. Ele quer pegar, tio. Olha aí. Será que ele pega? Vamos te buchar! tio, tá de boa? Não interessa para você, palhaço. Rapaz, ah, acho que costuraram a boca dele, hein? Não conversa comigo, não. Não tá querendo conversar, hein? Beleza. Pode, vamos deixar o lock ali. Se inscreve aí, tio. Só sobrou aquela porta lock, ó. Rapaziada, é escuridão. Tá é um barulho, Cabuloso. Cabreirão. Beleza, tem um buraco aqui. Com certeza será ali. Ou será que tem alguma coisa ali? Ou será que o buracão era secreto? Mas vamos, vamos ver o buraco ali, que acha que um o buraco é secreto, hein. Acertou. Ah, miserável. O que, que eu disse? Ó, oh, oh. Buraco das baterecas. Ô, caverninha, cheira. O jogo nem pra dar mais. Só uma. Se eu aqui, não tem mais, não. Acho que é isso mesmo, tio. É, valeu a pena, uma mais. Uma mais. Daquele jeito, ha! Ah. Vem seu jogo. Rápido! Onde é que eu tô? Eu já atravessei? Não, nada a ver, irmão. O, o, o cara tá com medo, hein? O cara tá com tremelix. Deve ter algumas paradas aqui na água. Beleza, o que que sobrou? Vamos ver o que que sobrou. Sobrou isso aqui, ó. ó, ó. Será que ele pula aqui? Ele pula, rapaz. O cara é ágil. Ai, que delícia! Peraí, eu vim daqui. Se for buraco eu vim daqui, gente. aí tipo... oh, Eu vim daqui Cance. Será que eu Não. Oh. Ó, oh, escada gigante, caverninha oh, meu, a bateria acabando aí, caverninha Você não faz nada Vamos subir o um negócio aí, pelo amor de Afinal, tem uma caixinha ah. oh, meu, A bateria que tá acabando aí Tem um lock pendurado Pode estar tá a bateria Vamos deixar ela comer até o final Deixa a Batereca comer até o fim. É. Tem, um, tem um buraquinho aqui. Ei, rapaziada. É, Caiu alguma coisa no teto. Fique calmo, não é nada. Não é nada demais. Beleza. A Batereca tá durando, Ela dura depois que acaba ainda. O jogo é lock, tio. O jogo é lock. Tem, tem, que, tem que saber, tio. Tem que saber enganar. Pera aí, agora acabou, acabou de verdade. Vamos ver, vamos ver. Vamos fazer o teste. Acabar de verdade Ele estava no cano Aqui Tranquilo Eu já mexo nele, tio. Roda ele, tem como rodar não? Não Rapaz, tava rolando barulho de fusca aqui, hein Rapaz, ele não curta barulho de fusca não, hein Olha o fusca, tio é, Vamos pra cá, vamos pra cá O jogo é um lugar abertão Mundo aberto mesmo é, é, é, é, é. Tem uns vultos ali Pode, vamos seguir, vamos seguir. É isso aí, meu irmão. Olha uns piscão aqui, ó, ó, ó. Beleza, pra cá não tem nada. Não, nadinha. Tem que ter umas baterecas por aqui. Mundo aberto. Ó, ó. ó. Acabei de já achar. Pula aí, seu Loki! Eu jogo Loki! Ô oh, seu oh. maldito! Rapaziada, não sobe não, não sobe não. Beleza. Vamos dar a volta, tio. Encosta na parede e sai é andando, ó. Oh, oh. Ele não sobe. Pega a parede como referência. Beleza, quer, quer ver se é alguma coisa no meio? Eu acabei de tá perdido, hein. Pô, você vai tomar num caneco. Vai tá estar barulhos, hein. Barulhos. Pô, oh, meu Deus do céu, tá rolando um fusca aqui mesmo, hein. Olha o fusca, tio. Tem uma coisa no meio aqui, ó achamos umas embarcações aqui eu já bateria, oh, meu Deus do céu, aí não, hein olha o fusca, gente, olha o fusca, beleza, deve, deve ser ali naquela luz ali. Então... bateria, ó, só sobrou ali, tipo, ó tudo bem? quem tá falando isso? o <risos> que é isso, jogo? <risos> Nossa senhora! <risos> ele tá aqui! <risos> oh, ele corre bastante rápido o jogo, como você corre assim na água? Tá empurrando com a barriga? O jogo tá mentindo, hein? Tá mentindo. Foi até melhor morrer. A gente gastou bateria pra caramba ali. Beleza, a gente vem do buraco que o tentando entrar. Tudo errado essas perguntas. Você tem o um cano bento. Vamos pra direita aqui. Vamos ver é que é, faz Vamos pra direita total. Direita total. Bate na parede aqui. Alguma coisa no meio, desfogo, alguma coisa no meio e ferrou. É sim. Essa porta aqui não abre. Você viu, né, tio? Oh, oh. O Gordiogênese, ele achou já era. Janta, tio. Já tá com o garfo e faca molado. Deve ser no meio. Acabei de andando todas as paradas aqui. Tem que ser alguma coisa no meio. Ó, ó. Eu sabia que era no meio, tio. Eu sabia. Oh, Gordiolginhos, hein? É ele. Peraí, peraí, peraí cai. Ixi! Sim! É, Tinha subido! Tinha que ter pulado! É. Oh, ele é rápido na água, tio! Ele é, ele é nadador! É. Peraí, peraí, segue a parada aqui, ó. Cara, tem que pular, tio. Ai oh, meu Deus, o é nadador. Ele vem rápido. Peraí, sobe aqui. Rápido! Ai, tá na cola, tá na cola. Pular, pular. pegamos, ele. pegamos! <risos> <risos> quero ver subir aqui, só logo. Vai, sobe aqui nada, sobe aqui nada. 18 coisinho na barriga. quero ver subir. Ó, ó. O cara tá com dor de cabeça aqui. Tranquilo, passamos com altas baterecas, o que foi bom. Foi ótimo. Rapaz, estamos vindo. Tipo, corredorzinho. O quê? Peraí. O foi isso? Ô, <risos> oh, <louco jogo. risos> hey, o jogo! O que ele bate? Rapaz, é, ele tá pesado, hein? Ah, mas tá é trancado e aí. Tá com o pé de pau. Que Rapaz, é aquele tipo de cara que você tem que trocar ideia Sumiu, tio, sumiu Rapaz, tem que respeitar hein, o espaço dos caras tipo, Os caras aqui é meio, meio nervoso Ó, Passa por aqui, dá a volta Rapaz, tem outro local secreto aqui, dá, dá pra ir Vamos vamo andando Vamos na tranquilidade Vamos na tranquilidade Será que tem lá aqui dentro? Beleza, enquanto tem luz está de boa Rapaziada, achei um lugar de secreto aqui, hein? ó. Eu quero Deus, cartinha? Posso ler sua carta aqui? Ô oh, tiozinho. Beslock tá ali. Rapaziada, acho que a gente foi de cara no lugar certo. Eu salvou. O quê? Tem um cara correndo ali, acertamos já de cara tio, de cara. O bicho vai pegar, meu filho. Rapaziada, vamos uma correndo aqui. Olha ele, vamos atrás dentro. Tipo, vamos ver qual é. Que é. Cadê aquele loco? Rapaziada, eu vou passar aqui. O Gordorj e o Sven, tipo. Essas madeirinhas é o local secreto. É o pico. O Gordorj não consegue passar por ali. Não. Antes de subir ali, ó. Ó, ó. Tá tudo pra cá. Vai ter que subir. A gente sobe, a gente sobe. Alcance o andar térreo da ala masculina. Rapaziada, onde é que é o andar térreo? Não tô lembrado não. Beleza, rapaziada, sobre o um negócio que a gente empurra, ó. Rapaziada, o cara é forte, o cara é forte. Beleza. Ó, altas! Marcas de sangue, vamos ficar calmo aqui, hein? vamos ficar calmo, cuidado Rapaziada, os caras zoaram ele aqui hein? Beleza Pode será que gasta bateria sem usar o Night Bakers? É claro Pô, oh, meu, a bateria já tá zoada, hein Rapaziada, sobrou um espacinho aqui, ó Vamos tranquilo. Escadarias. Tem lock aqui, tem lock aqui. Ó, oh, pesado. Coixe Tranquilo, não dá pra passar ali. Lock no chão. Rapaz, será que tem como mexer nessa paradinha aqui? Eu tô abrindo a porta e o Loki vai vir Beleza, tem uma portinha, duas portas aqui Vamos tentar essa aqui primeiro não. Beleza, isso não abriu, o câmera já sabia Já, já sabia que não ia abrir, beleza A outra também não abre, o câmera também já tava ligado Beleza, vamos deixar a câmera respirar um pouco Ó Tem um buraco ali Vamos indo, tio, estamos achando uns local aí. <risos> pode ver, aqui também tá sinistro, hein. Já vou carregar baterecas. Tá rolando salame no chão. Quando rola salame no chão, tio... Ah, oh, meu Deus, música do Batman ainda, Arkham Icons. Aí você pode ficar ligado, tio. Ó. Peraí, jogo, eu tô escutando... Eu tô escutando... Eu tô escutando... o quê? Gemidos? Onde é que é gemido, tio? Não posso dormir. Wrinkle está me esperando lá. Quem que é o mano Wrinkle? Aqui tem bateria, aqui tem. Não. Beleza, pelo menos tem uma cartinha benta aqui pra gente ver qual é que é dessas notas. Uma festa para moscas. Rapaz, já curtiu o título, hein? Essa carta nos promete. Achei que esse esgotão não pudesse cheirar pior. Centenas de corpos entulhados em uma sala. Milhares de moscas. Essa é a saída do padre. Rapaziada, a saída do padre. Tipo, ah, eu achei que tinha uma balada de bosca mesmo. Nada a ver. Nada a ver. Beleza. Tipo. O jogo, é, aí você não vai abrir essa porta e não tem pra gente ir. Tipo. Tem como mexer nos panos aqui? Rapaziada, o jogo quer gastar minha bateria aí. Aí eu não curto. Não, não. Ó. Pezinhos no chão. Baldes. Altas. Cabecitas. Altas. Ô, oh, mas é aqui em cima, é aqui em cima Caverninha já achou, hein? Caverninha já, já achou <risos> Tamo dentro tio, tamo dentro Beleza, tudo na tranquilidade eu vou pagar a luz só, só um pouquinho Beleza, Ó, ó, ó Será que eu tinha que pular? Peraí, jogo Já <risos> é que eu tô? Calma <risos> carne ah, quer carne? Quem quer carne? Onde que eu me escondo? Ei, o cara quer carne, tio Vai tomar no canal todo tô... Aí ele vai abrir oh, Tem que empurrar a parada aqui oh, meu, aí ele Eles querem carne, eles querem carne ah, Abri e sai por aqui mesmo Sai por aqui Esse cara tá armado, eles estão armado Agacha ele... Ai, Vai pegar a perna, eles puxam ele Puxa pega... não, puxa não, puxou não. de boa ah, seus blocos! todos de maluco. Rapaz, o jogo é preguiçoso. Rapaz, o, o caverninha é simples... Espera o caverninho marcou? O que que acontece? Tem uma porta lá, tem uma porta. Tem que empurrar! Putão. Ai, ai, melhor ser rotado, tipo. Tem outro lá dentro, se tiver aí, já era. De peito! Abriu! Passamos, passamos, ó. Oh. Tá, o experimento! o experimento! o jogo! O caverninha marcou, o caverninha marcou, tio. Dá pegando outro lugar pra esconder É só abrir aqui tio, até o Zlock vir Resolver o oh, problema! Oh, oh. Ó, ó, ó, sai fora Fecha a porta com delicadeza, delicadeza, beleza O Zlock entra Beleza, esse aqui tá, tá fechado, eu já sabia Tem outra! Rapaz, não nem ia dar pra passar nunca. não. Pera aí, seu louco. Oh, tá do Riders! Abre aí tio, fecha a porta. Eita, tá os dois! O quê? O quê, dois? Ah, não, aí não tio. Ah, tá batendo. Pera aí, pera aí, mete a câmera. Pula mesmo. Jogo, onde? Oh, meu Deus! Ah, não é dá a volta, é da volta! Tô calmo! O oh, porta, só Loki. Peraí, a gente pula a mesa. Pra cá, tio. porta abriu. Outra porta, peraí, eu já vi aqui. Arrombaram aqui. Peraí, outra porta? Ah, seu Loki. Peraí, peraí, esse cara vai dar a volta, hein. Peraí, tio, peraí. Tá valendo, hein. Ele Puta, vem cara. com... Pera aí, peraí, a gente vai ter que achar a saída. Ó, ó, um cada lado, tio. O jogo é astuto, hein? Olha aí! Rapaziada, o jogo é esperto, tio. um cada lado. Ele puxa aí. E... Peraí, tio, não vai puxar não, hein? Não vale. Beleza. Au! Rapaz, tem três locks, tio. Ó, peraí, a gente abriu aqui. A gente vai pra cá. A gente vai pra esquerda. Aqui tá perto. Tio. Tinha mais uma porta, tinha mais uma porta. Ela não abre, beleza. Volta rápido! Não tem nada, tio, tem nada aqui não. Eita! <risos> Ele oh, meu Deus! Ele passou! Ah! <risos> Rapaziada, <já> passamos aí. <risos> Peraí, para o eles, vem! Continua! Nossa, joguei! Pula, ficou no banquinho! Você ah! é louco! Rapaziada! Meu Deus, já tô no céu, inferno tudo mais. Nossa. Ai, meu Deus do <risos> céu. Rapaziada, deixamos o pra trás. Foi fácil, tio. Foi tranquilinho. O que acontece, rapaziada? A Caverninha tá com três biscoitinhos aqui, que acabou descendo no meio da ação ali. Faz parte, tio. ação dessa. O cara tá, tá, tá cafungando. Deixa o like. Compartilha. Te vejo na próxima. BAP.